Joga essa bunda de lado que eu sei que você yeah. que tá dentro da bem. Sei que você fica louca se olha esse ar se colado na chain Olha esse drip pingando seu pulso infustado yeah. que você não tem Na minha carteira essa blue jogando por alto essas notas de cem o, o meu drip yeah. tá chamando o beat é GRI, quer usar shit? Não me nessa lambo, na vibra e oceano. O que que ela tá falando? Essa vez eu tô molhando e Todo... eu não sei o que eles querem. Tô, todas as drogas me perseguem. Tô, todas as que é meu cash. Sete, fico rica assim, noites em claro fazendo mais rins Nesse ano minha mãe fica rica, Compre yeah. tudo que ela não podia Poder viajar com toda a família, compra o que eu sempre queria Faço, faço cash, faço jeans, chapo o mole e bebo jeans e peixe pra essas bi, bolsa cara Luivi, peste cara no meu dream Joga essa bunda de lado que eu sei que você yeah. que tá dentro da bem Sei que você fica louco se olha esse arce colado na chain. Eu puse forçado yeah. que você não tem na minha carteira essa blusa jogando por alto essas notas de cem. Que salvotei o yeah. um copão dessa piranha. Wow. boto bala dentro yeah.